Fala Maiprodes! Gente, depois de fazermos um exame através da ferramenta Autofeedback, de podermos analisar alguns aspectos da Roda da Vida, fazer uma avaliação do estado interno que estamos vivendo, eu quero convidar você a implodir, sair para fora, renascer para sua própria existência. Então, o que está que travando a sua vida? Quais são os hábitos, pessoas, pensamentos que talvez você precise eliminar para viver o novo? Olha só, não se constrói coisas novas em estruturas velhas. Então, o que, que precisa ser demolido para que possa ser reerguido algo novo, tá bom? E eu quero trocar aqui algumas ideias, fazer algumas reflexões a respeito de algumas coisas que talvez estejam travando a sua vida. Talvez você está dando autoridade para as pessoas erradas. Você está preso em dogmas, crenças limitantes que pessoas colocaram em você. O sistema religioso, o hábito. Né? Então você tem que prestar um pouco de atenção nessas coisas. Você precisa colocar uma dinamite e derrubar com tudo isso. Você precisa aprender a reconhecer o que está dando de errado. Você consegue fazer essa reflexão? uma reflexão, ter autoconsciência para você poder perceber que você precisa eliminar isso, tá? Então tem coisas travando a sua vida, que coisas são essas? Então a tarefa que eu quero te dar é que você reflita nisso, que você faça uma lista e que nas próximas 72 horas você já tenha um comportamento, já tenha resultados mediante isso que você reconhece que precisa trabalhar e mudar na sua vida, ok? Eu espero que essa, essa palavra, né, essa reflexão, faça sentido, para que você possa estar renascendo. renascendo. Entenda que, às vezes, implodir uma casa um prédio é, leva tempo e custa é, dinheiro para isso. Né? Muitos condomínios caros, às vezes, as pessoas compram lá algumas casas, demoram para depois construir algo novo em cima, então você vai ter que investir esses recursos para que você possa sair dessa situação que você entrou, que você se permitiu entrar, então faça essa reflexão e nas próximas 72 horas já comece a viver algo novo, ter essa tomada de consciência, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.